Sim, pegando o nome do da pessoa, e-mail, endereço, telefone. Para que é isso? Você já passou pelo comitê de ética? Já mostrou isso para o seu professor, para seu orientador, pro, pro, para o bibliotecário? Não? Rapaz, faça isso não. Bem-vindos, pessoal, à unidade número 6, utilizando informações. Esse, esse é o tema 31, desenvolvendo o artigo 3, e é a parte 3, Onde eu já falei para ele, já falei para vocês e já expliquei. Não se desenvolve o formulário. Ele está desenvolvendo o formulário. tá? Aqui, ó, e-mail, né? endereço, número de contas. Deixa eu ver se tem resposta. Ainda bem que não tem nenhuma. Vou até bloquear para não receber resposta. Não se faz, minha gente. Não se faz é, pesquisa pegando nome, endereço, e-mail. Não se faz. São informações pessoais e também não se pode fazer pegando informações sensíveis. Ou seja, qual a religião da pessoa, qual a opinião partidária da pessoa, não se pega essas informações. É? Para isso, você, no lugar de estar aqui, você deveria passar por um conselho de ética. Ou seja, passa por um conselho de ética, submete a proposta e vê se ela está realmente condizente com aquilo que você deseja pesquisar. Eu vou explicar para você tô com o Conselho de Ética agora. Licença. Fica aí, descansa um pouquinho, que eu vou procurar para você. Calma, calma. Olha só. Tem um site, deixa eu fechar até aqui. Tem um site chamado Plataforma Brasil. Pronto. Ele vai carregar no Google de vocês aí, no navegador de vocês, Plataforma Brasil. Aqui, ó. Conselho.saude.gov.br no computador de vocês, eu vou deixar em tela cheia para vocês poderem ver melhor. Tá? E aí, esse site é onde você vai registrar a sua pesquisa, claro, com a anuência do diretor, do coordenador e do seu orientador. E aqui tem a plataforma Brasil, tem os manuais do pesquisador, tem a própria plataforma aonde você vai submeter o seu projeto. Então, não é de qualquer forma que você vai fazer isso, não, porque imagine se fossem seus dados. Você gostaria que suas informações pessoais, privadas, como endereço, CPF, tivesse aí solto na internet? É por isso que muita gente cai em golpe. Porque as pessoas não têm o um empoderamento informacional para compreender que tem informações que a gente não pode passar em hipótese alguma. O CPF é meu. Ele tem dados, ali tem dados veiculados, como conta bancária, nome, data de nascimento. E tem muita gente que acaba caindo em golpes, em fraudes. Por quê? Porque... Pegam qualquer formulário que vê na internet, que recebe e responde E aí, quantas pessoas iriam responder esse formulário? Fora que esse formulário com nome, com endereço, coletando de dados privativos, se você não tem anuência, autorização, você pode até tomar um processo. É muito grave. Então, passa pela plataforma Brasil, faça o seu cadastro, o seu registro. Depois do cadastro feito e aceito, você acessa com e-mail e sua senha. E aí você vai ter um passo a passo que ele mostra aqui no sistema, né? que eu vou mostrar para vocês, de como você vai inserir essas informações no sistema. Claro que o bibliotecário escolar e o professor orientador, os educadores em si, eles têm a habilidade de fazer isso, então não faça sem essa orientação. É, no site do Conselho de Ética, né? Do, do, da, da Plataforma Brasil, tem os manuais... Tem uma galeria de vídeos educativos, que eu vou mostrar para vocês. Até no material de vocês tem mostrando para o que serve, tá certo? Tem um chat com a Plataforma Brasil, se fala com a Jurema né e conversa com ela, de segunda a sexta, das nove às dezoito, tá? E aí você vai pegar essas informações, conversar e ter suporte para não fazer qualquer bobagem, porque são informações de pessoas. Depois que você coleta esses dados tem uma atividade no final, se tiver tudo legalzinho, joinha, para você ter uma página para dissertar sobre esses dados coletados. Existem formas, existem pesquisas que não precisam ser submetidas aqui. Uma pesquisa, por exemplo, bibliográfica, com né, informações, artigos científicos. Uma pesquisa documental. Qual a diferença? Documental são documentos não tratados. Chega para o diretor da escola, ah, eu queria saber qual o número de pessoas que ir. É, desistem São evadidas da escola Então você pega o documento Vai analisar e ali elaborar a planilha Claro, tudo com anuência do diretor do local onde você vai pesquisar né? Usando documentos Mas se aqueles documentos tiverem informações Confidenciais, você não pode Nem mesmo nenhum documento já Tratado pegar né? Você tem que ter a sua autorização Para fazer isso né? E a plataforma Brasil serve para isso então, tenha o maior cuidado do mundo quando for desenvolver pesquisa. Eu vou continuar aqui com ele, orientando sobre a Plataforma Brasil. E no tema 32, a gente vai trabalhar com as referências bibliográficas. Rever tudo de novo, tá certo? Então, fala com o seu professor, fala com o bibliotecário, enfim, fala com o seu educador que está lhe orientando e os outros professores que estão auxiliando no desenvolvimento do seu trabalho para você fazer a coisa certa, sem bobear, certo? Estou esperando vocês no próximo tema. Tchau. Então, vamos lá cadastrar você na Plataforma Brasil.